Ah, Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minha irmã em Cristo Jesus Não sei o horário que você está vendo nesse vídeo Mas eu desejo você um bom dia abençoado Uma boa tarde abençoada e uma boa noite abençoada Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou neste momento? Olha assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Vem o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai os do mal. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Meus irmãos, não sei como está a sua vida hoje, mas Deus sabe. Talvez você esteja aí sentindo triste, sozinho, está cheio de problema e não sabe como resolver essa situação. Mas eu quero dizer para você que Deus tem a solução para você hoje. Deus está contigo, minha irmã e meu irmão. Nada nos tramite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil, minha irmã. Porque sabemos que não estamos sozinhos. Deus sempre está conosco de braços abertos para nos receber. Mas às vezes o problema é que muitas vezes nós não estamos com Ele, minha irmã e meu irmão. Frequentemente nós afastamos de Deus, viramos as costas e não sabemos por que as coisas da nossa vida não vão bem. Aleluia! Mas se Deus está comigo, por que as coisas mais acontecem? Nós fazemos essa pergunta. O fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter aflições, meu querido. Por vez vamos passar por dificuldade, mas isso não significa que Deus nos abandonou. No meio dos desafios e aflições, Deus está presente e nos ajuda a suportar. Quanto perseveramos, nos mau momentos, ganhamos maturidade e crescemos na nossa vida espiritual. O que a Bíblia diz? Vamos lá em Josué 1,9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você para onde você andar. Em Isaías 41,10, a palavra diz assim, Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Em Mateus 28,20, Ensinando e obedecer a tudo que eu ordenei a você, eu estarei sempre com você, até o fim dos tempos. Aleluia. Vejamos em Hebreus 13, 5. Conserva-se livre do amor ao dinheiro e contenta-se com você. Porque Deus mesmo diz, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Sua confiança está em baixa. Você se sente seguro? Há esperança para você, meu amado. Meu amado. Enquanto Deus está do seu lado, não há motivo para ter medo, porque Ele é maior que todos os problemas. Deus ouve quem é sincero, meus queridos. Em Salmo 145, 18 e 19 diz, O Senhor está perto de todos que eu invoco, de todos que eu invoco com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que eu tema e ouve-os gritar o socorro e o salva. Se você ama Deus e crê em Jesus, é seu salvador, ele está sempre presente em sua vida, minha amada. Deus não falha, ele ouve a sua oração, se preocupa com você. Quando você clama para o socorro, Deus está escutando e você pode ter certeza que ele vai te salvar. Se o seu coração for sincero. Jesus nunca nos abandona. Em Romanos 8 38 e 39 diz, Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você é salvo, nada pode separar do amor de Deus. Não há força neste mundo que pode quebrar essa ligação com Jesus. Tanto nos tempos bons quanto nos tempos difíceis, Jesus está com você e nunca vai te abandonar. Por isso, não desista, minha irmã, e meu irmão. Continua seguindo a Deus fielmente, mesmo passando lutas, dificuldades. sabendo que ele está sempre presente na nossa vida. Deus tem todo o poder em Isaías 41,10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, e eu fortalecerei e ajudarei, e o segurarei que a minha mão direita e vitoriosa. Nada é impossível para Deus, meus irmãos. Ele tem todo o poder. Se Jesus venceu até a morte, ele também tem o poder para transformar nossa vida e nos dar vitória sobre as maiores dificuldades. Mesmo quando a vida, é muito difícil, meus amados. Você tem sempre a garantia que, no fim, Jesus vai vencer. Jesus os capacita e fortalece cada dia, meus amados. Em Mateus 28, 19 20, diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a você. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus tem uma missão para mim e para você, meus amados, levar o Evangelho ao resto do mundo. Mas Ele não deixa você sozinho nessa missão. Jesus capacita cada cristão de maneira especial para participar da obra de Deus. Você pode se sentir fraco, incapaz, mas a vitória não depende de sua, da sua própria capacidade. O poder e a força para continuar vindo de Jesus, meus amados. Ele está com você e vai ajudar. Põe a sua confiança em Jesus. Hoje. Amém?